Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kenakarami Brasil. Nessa aula eu vou apresentar para vocês os sistemas de sustentação dos animais e também o exoesqueleto e o esqueleto interno deles. Mas antes, vocês sabem o que é um esqueleto? Bom, os animais vertebrados possuem uma estrutura formada por ossos e cartilagens. Nós chamamos essa estrutura de esqueleto. Dentre várias funções, a principal função do esqueleto é dar sustentação ao corpo e proteger os órgãos internos. Ele também vai servir para armazenar cálcio. Bom, agora que eu expliquei para vocês os conceitos gerais de esqueleto, eu gostaria de me aprofundar em dois tipos específicos de esqueleto que os seres vivos possuem. O primeiro tipo é o endoesqueleto ou esqueleto interno. O endoesqueleto é o esqueleto interno dos animais vertebrados. Ele possui a importante função de dar sustentação ao corpo e fornecer proteção aos órgãos internos. Esse esqueleto interno ele vai ser formado principalmente por ossos e cartilagens. Ele também está diretamente ligado aos músculos dos animais. Ele possui um mecanismo chamado de articulação e essas articulações elas funcionam como uma alavanca para a locomoção do animal, assim, possibilitando os movimentos necessários para a vida dos animais que possuem o esqueleto interno. Alguns exemplos de animais que possuem o endoesqueleto ou esqueleto interno são os peixes, mamíferos e anfíbios. Já o nosso segundo tipo de esqueleto é o exoesqueleto, ou esqueleto externo, que são encontrados nos animais invertebrados. O exoesqueleto é uma camada externa que pode ser muito resistente, mas também muito flexível. Diferente do endoesqueleto, o exoesqueleto não é formado por ossos. Ele possui diferentes formações dependendo do animal. Por exemplo, as aranhas possuem um exoesqueleto formado de quitina. Já os caranguejos e lagostas possuem um exoesqueleto formado de sais de cálcio. O exoesqueleto tem como função a proteção dos animais, seja ela uma proteção mecânica, química ou biológica. Também possui a função de evitar a perda excessiva de água e, também, a função de sustentação dos músculos e ligação para as pernas, asas e outros apêndices do animal. O exoesqueleto limita o crescimento do animal. Então, os animais que possuem esse esqueleto externo realizam algo que chamamos de equidise. E essa equidise é quando o animal troca de exoesqueleto deixando o antigo para trás e criando um novo que permita com que ele cresça de tamanho. E dois grandes exemplos de animais que possuem um exoesqueleto são as aranhas e as cigarras. Bom, isso é tudo para a nossa aula sobre esqueleto. Nós vimos uma definição geral do que é um esqueleto e nos aprofundamos um pouco mais nos dois tipos existentes na natureza que é o endoesqueleto, ou esqueleto interno, encontrado muito em animais vertebrados, e vimos também o exoesqueleto, ou esqueleto externo, muito encontrado nos animais invertebrados. Espero que tenham entendido tudo dessa aula, e a gente se vê na próxima!